Boa noite igreja, graça e paz irmãos, uma alegria poder estarmos novamente aqui, mesmo que não presencialmente, mas tenho certeza que em espírito estamos reunidos, estamos na comunhão, agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que temos de estarmos aqui compartilhando da sua palavra. Que o Senhor tenha toda a liberdade nessa noite de falar com cada um de nós, de nos trazer edificação, a exortação e as consolações do Espírito através da sua palavra. Tem uma passagem aqui na Bíblia que eu gostaria de hoje compartilhar com a igreja, está lá no livro de Atos, quando fala do apóstolo Paulo, que por conta da pregação dele, por conta do poder de Deus que se manifestava através da vida dele, causou um, um tumulto na época entre os doutores da lei, entre os fariseus, os publicanos, entre aqueles que não concordavam com aquilo que ele vinha pregando, com o Evangelho que ele vinha pregando, coisas que vinham de encontro à hipocrisia da religião da época, todos os ensinamentos falsos que tinham, e tentaram, por todas as formas, calar Paulo. E teve uma situação que ele foi levado à presença de Félix para ser julgado, e ali, não achando nada que pudessem condená-lo, resolveram soltar. Mas ele apelou a César, o um imperador, pedindo que o levassem a Roma, que ele apelava para que fosse julgado por César. Nisso nós vemos aqui já a mão de Deus agindo, o propósito de Deus. Na realidade era Deus que estava ali colocando isso no coração de Paulo, para que a sua palavra, o Evangelho fosse pregado também, propagado em Roma e nas regiões circunvizinhas. Em Atos, no capítulo 23, versículo 11, o Senhor aparece a Paulo e diz assim, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem! pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E com isso Paulo é colocado num navio, acompanhado por um, um centurião da corte, ele e mais alguns presos, e enviado para a Itália. Inicia-se a viagem, E aqui em Atos capítulo 27, eu gostaria de convidar todos que abrissem a palavra para acompanhar. Atos 27, a partir do versículo 9, começa a falar dos perigos da viagem. O que sucedeu nessa viagem? E diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava os Paulo, dizendo-lhes, Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E aqui eu queria iniciar essa ministração, chamando a atenção dos irmãos para uma uma analogia, uma figura que o senhor, quando estudava essa palavra, quando meditava nessa palavra, o senhor me trouxe muito claro que a nossa vida é assim, a nossa vida é uma, é uma grande viagem. Iniciamos essa viagem e estamos aí, dia a dia, andando, viajando, sem a gente saber na realidade como será ali depois da próxima curva, o que vamos encontrar, o que, que, o que, que nos espera. A vida é, um, é uma grande aventura, uma grande viagem, e nós sabemos que aqui essa passagem falando sobre essa viagem de Paulo por navio, se já é perigosa a nossa vida aqui, quando comparamos com uma viagem por terra firme, muito mais perigosa ainda essa viagem quando é empreendida em meio ao oceano. Está ali dentro de um barco, de um navio, só água por todos os lados, não tendo como desembarcar, nada. Realmente uma grande aventura. E nós vemos hoje cada vez mais as pessoas amedrontadas, as pessoas impacientes, nervosas, com tudo o que está acontecendo, esses momentos de, de grande tribulação que a Terra toda, o mundo todo está vivendo em função dessa pandemia. A todo dia a gente vendo ao nosso lado pessoas queridas, acometidas por esse vírus, alguns perecendo, outros lutando contra essa peste maligna e a, a humanidade está cada vez mais assustada. E essa passagem que o Senhor nos traz hoje de Atos, falando da viagem de Paulo em direção a Roma para ser julgado por César, o Senhor me, me fez meditar e ver que a nossa vida é bem assim também. Nós vamos ver aqui que dá para a gente comparar de uma maneira muito simples a nossa vida com essa viagem, com os percalços dessa viagem. Sabemos que na nossa vida, muitas vezes, a gente se compararmos com essa viagem pelo mar. Às vezes estamos viajando ali em águas tranquilas, o vento soprando a favor e tudo parece bem. Daqui a pouco começa a escurecer, o tempo se fechar, Começa a tempestade, vento soprando muito forte, as ondas de grande altura, trovões, trovoadas, raios, escuridão, e a gente já não sabe mais o que vai acontecer. Quantas vezes já nos encontramos, já nos vimos em situações como essa, que a gente realmente não, não vê solução e parece que vamos submergir. Parece que vamos nos afogar. E aqui, continuando essa passagem aqui do livro de Atos, a partir do verso 9, do capítulo 27, então eu vou ler aqui. Depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, Admo estava aos paulo, dizendo, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Quando escuta essa passagem aqui, quando Paulo adverte, admoesta, chama a atenção dos perigos que eles iam encontrar, parece que estamos escutando aqui, parece que estão vendo o Senhor também falando para os seus discípulos, para os apóstolos. Aqueles que andavam com ele dizendo, alertando, fazendo um alerta, que no mundo passais por aflições. Vão ter muitas aflições, vai ter problemas, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui Paulo então, diz para eles, ó, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida. Versículo 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. E conosco é assim também, né? Quantas vezes o Senhor nos alerta, quantas vezes o Senhor nos, nos chama a atenção de situações que nós estamos nos envolvendo, coisas que vamos fazer. E o Senhor nos parece que ali nos avisa que não vai dar certo, que precisamos ter cuidado. E muitas vezes, talvez na maioria das vezes, a gente dá muito mais ouvidos àquilo que, que nós achamos, àquilo que nós pensamos que é o correto, àquilo que outros nos aconselham, e deixamos de ouvir a voz do Senhor. Então aqui, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que aquilo que Paulo dizia. E aí continuam navegando e a partir do versículo 14 aqui diz assim que entretanto não muito depois desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar Versículo 18 Eu vou pulando alguns versículos aqui Por causa do tempo Açoitados severamente pela tormenta No dia seguinte já aliviavam um o navio Verso 20 E não aparecendo havia já alguns dias Nem sol nem estrelas Caindo sobre nós grande tempestade Dissipou-se afinal Toda a esperança de salvamento. Agora, a partir do versículo 27, começa a descrever o naufrágio que eles sofreram. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra. E aí, então, fazendo essa analogia com a nossa vida, quantas vezes que a gente, então, se vendo em meio à tempestade, ao vendaval, sem solução, à escuridão, e já tanto tempo ali navegando dessa forma. Mas daqui a pouco parece que a solução está chegando. A gente tem a impressão que, presente que as coisas estão começando a melhorar. E aqui diz então que chegando à 14 quarta noite, há 14 dias já em meio à tempestade, por volta da meia-noite pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra e lançando o prumo acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. É aquela situação quando a gente começa a pressentir que as coisas estão... Melhorando, que está que acabando aquele, aquele temporal, aquele vendaval na nossa vida, a gente começa a, a já procurar aqui e ali uma resposta. Já tiraram ali o prumo para ver a profundidade, novamente atiraram, e aquilo vai trazendo um sinal de esperança, confirmando que realmente as coisas estão começando a melhorar. Versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados da popa, atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. É nessa hora que a gente, no meio da escuridão, a gente clama a Deus, a gente ora, a gente espera que clareie logo o dia, que, que haja luz, que a luz se faça, que a gente possa enxergar pelo menos a situação. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Aqui o versículo 30 diz que os marinheiros ali, já tendo esperado tanto tempo, parecendo que demorava demais para que as coisas se resolvessem, tendo arreado o bote, começaram a. queriam desembarcar, saltar do navio, abandonar o navio. E aqui Paulo chama atenção. Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram-se afastar. E assim o Senhor nos adverte também, nós podemos aqui entender que esse, esse navio, esse barco aqui, é o lugar onde o Senhor nos colocou, onde o Senhor nos reuniu, ali nos congregou. Entendemos perfeitamente aqui como a igreja. O Senhor tendo um propósito na vida de Paulo para que o nome dele fosse conhecido em Roma, o Senhor permitiu que ele fosse levado, colocou ele nesse navio para que fosse levado para Roma. Assim o Senhor também, num propósito muito especial na vida de cada um de nós, de nos trazer salvação, de nos tirar do pecado, do mundo, o Senhor também nos colocou nesse grande navio que é a igreja. E aqui fica o alerta, o Senhor nos dizendo que não devemos, nesses momentos de grande dificuldade, de medo, de dúvida, não podemos nunca, o que nós não podemos fazer é abandonar o barco. Não podemos agora querer nos salvar por nós mesmos, achando alguma maneira de nós mesmos resolvermos a situação como eles pensaram aqui, lançando bote salva-vidas, outros talvez pensando, já estamos perto da praia, vamos nos salvar nadando, mas Paulo chama atenção, não desçam, não saiam do barco. É o Senhor nos, nos falando, o Senhor nos alertando, não deixemos de congregar nesses momentos difíceis, quanto mais dificuldade, mais unidos nós temos que estar em comunhão, congregados, reunidos pelo Senhor. Não podemos nos afastar nesse momento da comunhão. E o versículo 33 diz que, enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje é o décimo quarto dia em que esperando estais sem comer, nada tendo provado. Se alimentar. O que a palavra fala? Nós sabemos que o Espírito nos traz. Nos alimentar é... Irmos para a palavra, lermos a palavra, meditarmos na palavra, nos alimentarmos dessa palavra. Então aqui diz que enquanto amanhecia, ainda não estava resolvido, não tinha chegado, clareado o dia ainda, e Paulo roga a eles que se alimentassem. É o que o Espírito nos traz hoje. Tempos difíceis, tempo de situações adversas, de dúvidas. Nós precisamos mergulhar na palavra. Nós precisamos nos alimentar dia e noite da palavra. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. É o que o Senhor nos diz nessa hora, né? Alimente-se da palavra, venham a mim, busquem a minha presença, meditem na minha palavra, compartilhem a minha palavra. E eu garanto que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É o que o Paulo fala aqui, então. Eu rogo que comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. E aí o Senhor confirma a sua promessa que disso depende a sua segurança e nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Estou convosco todos os dias, até o fim dos séculos, até a consumação dos séculos. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus, na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Por que, que não devemos deixar o barco, abandonar, sair da igreja? Porque em todo o tempo, continua mesmo independente da situação, daquilo que nós estejamos passando, mas o Senhor com, continua o tempo todo ali partindo o pão, repartindo, nos entregando, nos alimentando, nos saciando com pão vivo. Então todos aqui, a partir dessa administração de Paulo e partindo o pão, abençoou, deu a cada um deles, diz que todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam, estávamos no navio 276 pessoas ao todo. E chamou a atenção esse número aqui, 276 pessoas nesse barco. Imagina aqui, cada um entrou nesse barco aqui com uma motivação, com uma finalidade. Paulo estava ali preso, sendo levado, conduzido para julgamento. Ele e mais tantos outros. Alguns ali talvez estivessem nesse barco a passeio, turismo, lá, quê? outros trabalhando. Cada um tinha uma finalidade específica para estar ali naquele lugar, mas estavam ali todos eles reunidos. 276 pessoas ao todo. Na igreja é assim também, né? O Senhor sabe da vida de cada um, o senhor tem um propósito específico para cada um de nós. E o senhor traz cada um daqui, um de lá, de tudo que é lugar, cada um com a sua história e reúne cada um ali nesse barco. Refeitos com a comida aliviaram o navio lançando o trigo ao mar. Agora esses marinheiros ali, a tripulação e aqueles que estavam ali já refeitos com alimento, fortalecidos no espírito, o que eles começam a fazer aqui? Eles começam a lançar o trigo ao mar. Aquela carga, aquele peso que estava atrapalhando essa navegação em meio à tempestade, começaram a se ver livres de tudo isso. E é o que nós devemos fazer também. Deixando de lado todas aquilo que nos traz, todas as amarras, esses enroscos, essas coisas que a gente vem trazendo ainda, que não nos levam a lugar nenhum, só nos atrapalham nessa caminhada, nessa viagem que estamos empreendendo com o Senhor. Então eles começaram a lançar o trigo ao mar, tirar o peso do navio. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Percebe-se aqui que eles já, a partir do, do dia ter amanhecido, as coisas já ficaram mais claras, já puderam ver terra, eles começaram a descansar então. Como nós devemos descansar no Senhor? Levantaram as âncoras, deixaram-se ir ao mar, ao sabor das ondas. Largando também as amarras do leme, alcançando a vela de proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. Interessante isso aqui, depois de o Senhor já ter falado conosco, o Senhor nos alertado de que não devemos abandonar a congregação, precisamos ficar unidos, em comunhão. As coisas vão melhorando, a gente já vai vendo solução. Mas de repente aqui, quando nós vemos nesse versículo 41, dando porém no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. É aquele tempo em que a gente se descuida e começa a ouvir outra voz também. E aí começa a dúvida. A gente já tem a promessa, a gente tem a garantia de que o Senhor está conosco no barco. Que Ele nos conduzirá em segurança até a terra. Mas aqui a gente descuida e dá lugar a outra corrente que vem. E aí começa a entrar dúvida, entra o um medo novamente. E o que faz isso? Isso aqui a gente pode perceber claramente aqui, essa luta que há em nós entre o Espírito contra a carne, a carne contra o Espírito. O Senhor nos diz uma coisa, o Espírito nos, nos conduz de uma maneira. Ao mesmo tempo, a nossa alma ali, nosso coração ainda enganoso, quer fazer da nossa maneira, quer agir de maneira diferente. Então são essas duas correntes que se encontram. E o que, que acontece aqui? Com isso, a proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-o de fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Então, aqui o Senhor já dizendo, né? Agora já passou a tempestade, passou já o temporal, agora vocês já podem nadar sozinhos, podem caminhar, podem nadar, andar com as suas próprias pernas. É o tempo que o Senhor nos manda, aí, né? Ide, e a gente pode agora. Também ser colaborador, cooperador nessa obra do Senhor. O Senhor faz a parte dele, nós precisamos fazer a nossa. Então aqui foi dito que aqueles que soubessem nadar, que se lançassem ao mar e alcançassem a terra. Porque já não tinha mais perigo, já estava ali próximo à praia. E o versículo 44 encerra esse trecho dizendo Quanto aos demais que se, salvar, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Glórias a Deus, né? Então, eu, eu percebi claramente quando li, quando li todo esse texto e parti e a partir disso comecei a meditar e eu comecei a olhar assim para mim mesmo e ver a minha vida. E creio que é a mesma situação, a mesma história para os irmãos, um com uma intensidade maior, outro menor, mas nós nos vemos também nessa nossa caminhada, que é a nossa vida. Muitas vezes, sendo assolados por ventos, tempestade, por muito tempo sobre nós, e a gente ali no meio do oceano, não tem mais o que fazer, não tem aonde, a quem recorrer, o que nós precisamos fazer nessa hora é nos manter ali, na igreja, congregados, ali onde o Senhor nos colocou, ali onde o Senhor nos plantou, Ali o Senhor quer que a gente frutifique, ali Ele quer que a, senhor, que a gente venha na comunhão, estar ajudando uns aos outros, sendo ajudados também. É ali que o Senhor vai nos prover essa salvação, que nada mais é que nos, nos levar em segurança até terra firme, até o lugar que Ele tem preparado para cada um de nós. E nesse tempo de dificuldade, de medo, de dúvida, o que nós temos percebido é que muitos têm deixado o barco. Muitos têm abandonado numa busca de resolver por si mesmo a sua situação, pensando que talvez está demorando muito ou que não vai ter solução. E o que a gente sabe é que Sair do barco em meia tempestade, é certo que, que não vai ser bom o resultado, essa é a hora da gente ficar ali. Então, essa palavra assim falou, falou de uma maneira muito especial comigo. E eu vi, parece que cada versículo que ia lendo ali, o Senhor ia trazendo à memória uma situação que a gente está passando ou já passou e podemos nos ver completamente ali inseridos no contexto da mensagem. Eu creio que isso ficou muito claro para todos os irmãos. Eu creio que o Espírito tem, nessa noite, feito uma obra já de convencimento, de nos trazendo, nos chamando à realidade, nos alertando, de que é tempo de estarmos unidos É tempo de estarmos congregados De estarmos fechados com o Senhor No lugar que Ele nos colocou Crendo que Ele está conosco no barco E que Ele vai De uma maneira ou de outra fazer com que Cheguemos ao outro lado Ou que cheguemos à terra firme, à praia E ali encontremos toda a segurança, a salvação Que todos nós buscamos foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele nos colocou nesse barco, para nos conduzir em segurança. Então isso que nós temos que ter em mente. O Senhor diz que, como diz lá em Marcos 13, versículo 13 também, que aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é se perseverar? É permanece, está difícil, as coisas parecem que, que não se vê solução, mas permanece, persevera, continua firme. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a mensagem que o Espírito quer nos trazer, isso que o Senhor está nos falando, e espero que isso possa ajudar cada um que nessa noite está escutando essa mensagem, que possa estar passando por uma situação difícil, permita que o Senhor venha te conduzir descansa nele, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas não deixe o barco, não é hora de saltar fora, não é hora de buscar outras soluções, não dá no meio dessa tempestade toda achar que vai se salvar com um pequeno barquinho, com um bote, salva-vida, ou ainda confiar no seu próprio bra braço e achar que pode se salvar nadando até a praia. Então que Deus abençoe a todos, que essa palavra possa ter edificado os irmãos e que a gente possa meditar nisso. Possa meditar, possa permitir que o Espírito fale, fale mais ainda, nos acrescente a partir dessa palavra. Antes de encerrarmos, ainda quero deixar alguns avisos. Os irmãos sabem que nós estamos passando por uma reforma aqui na, no templo. Os irmãos estão aqui todos, já muitos aqui empenhados, trabalhando. Vai ser feita uma grande reforma aqui. Nós estimamos aí em torno de dois meses o tempo para essa reforma, para essa restauração aqui que está sendo feita. Enquanto isso, nós teremos os cultos através da internet, as outras atividades todas permanecem inalteradas. Nós temos um espaço aqui onde nós poderemos continuar com as terapias, com os batismos, com a sala de oração, com o estudo da palavra. Mas nós estamos providenciando e talvez quarta-feira que vem a gente consiga fazer um culto presencial um outro espaço aqui, a gente está preparando. Não sei se vai estar pronto até lá, até quarta-feira, mas já estou avisando os irmãos. Depende de alguns detalhes de instalação, alguns detalhes técnicos, mas a gente está fazendo força para que consiga, na próxima quarta-feira, a gente ter o culto presencial. Mas serão todos oportunamente avisados aí pelo, pelo site da igreja, pelo WhatsApp. Que Deus abençoe a todos e pense nisso, meditem na palavra. Vamos nos alimentar cada vez mais da palavra, vamos nos encher da presença de Deus e permanecermos firmes. É assim que o Senhor prometeu e é assim que Ele cumprirá, porque Ele é fiel em todas as suas promessas, de nos levar em segurança à terra firme, ao propósito que Ele tem determinado para cada um de nós. Boa noite Deus abençoe a todos. as mentiras